E aí, criatura? Tudo bem, tranca Tudo bem? Minha voz não tá mais fanha? Sua voz... Já foi menos fanha. Mas também já foi... Ontem estava mais fanha. É, porque agora temos aqui um equipamento de primeira linha. Eu Graças ao seu pedido, né? Ó, oh, tá vendo? Os pedidos foram atendidos. É... A percepção agora, do agora. Agora, agora só falta então paz no mundo, acabar a fome, não tem mais falta, mas eu já estamos pelo menos um dos pedidos da lista, já chegou. É. O que, o que compete é um pequeno círculo que gera possibilidade de execução do pedido, foi feito. Os outros Exato. têm um grande círculo aí de, de... democrático insanamente democrático é um termo melhor, né? Porque a democracia num ambiente de falta ao nível que ela é aplicada é uma democracia insana É verdade Puta, sem essa amortecedor. foi foda, hein? Foi... É. é Em ruas por, por vias esburacadas e sem amortecedor Pois é, tem nem o um feixe de mola para ajudar tá só no, no osso Kika no aço. <risos> Vamos lá. Percepção do agora e a dor. A dor é um, um estado mental que é um padrão de comunicação. Compõe a natureza da mente. E as percepções filosóficas da dor favorecem a uma percepção, qualificação e quantificação do que é dor uma representação da dor para o um meio de comunicação entre partes, entre seres, entre visões. A intencionalidade da dor está mais pela presença, quantidade ou gravidade do ponto que gera dor. Uma dor física tem como ponto padrões fisiológicos. Uma dor psíquica tem como ponto padrões psicológicos, mas o estado de percepção ou a natureza mental traz consigo uma estrutura hum, funcional, onde presume-se que a mente conhece a si mesmo. A mente que se percebe, a mente que conhece suas estruturas, a mente que tem suas formações e suas informações clara para si. Mas como a mente não tem uma identidade, ela não tem um testemunho, ela não tem uma linguagem, ela não tem uma, uma estrutura de introspecção, ela nos remete a um estado de representação da mente. E percebendo a naturalidade da natureza representativa do ser e sua mente, podemos estabelecer padrões epistemológicos do sentido, a percepção, a construção e, per, e constituição um, da linguagem mental e psíquica. A constituição da liberdade ou não liberdade, do limite, da forma, da fonte, do início e do fim. Os padrões de percepção, as ciências cognitivas, trazem com, sobre funções e significados, estímulos e padrões externos que dá, dão órbita a esses sentidos que são assimilados pelo ser durante sua ambientação e desenvolvimento. Dando a essa percepção de agora uma série de de vieses, uma série de axiomas, uma série de proporcionalidades. Dando a esta função a qualidade da proporcionalidade, nós estabelecemos uma variável x para a linguística, que depende unilateralmente da direção, do foco e da neutralidade dos elementos destas funções. Então, se nós temos dentro de um estado mental, padrões naturais e uma representatividade, intencionalidade, percepção, liberdade informação e um estado de linguagem, se a gente não estabelece o que tem peso 1 um e peso 0 na linguagem para os mesmos termos, nós não podemos constituir uma ciência cognitiva adequada para funcionalizar uma linguística coesa e contribuir para posição e agenciamento. Porque o ser que não se posiciona acaba se culpando e sofre. Puta merda, hein? Falei pra caralho é, Falei mas É, falei, falei, mas falei bonito, fala a verdade Porra Então, traduzindo em miúdos Thiago? traduzindo em miúdos um, O Ser, ele tem lá Vários copinhos, tá? Vamos imaginar que cada copinho tem uma cor, tá? Essas cores têm aspectos, né? Aspecto rosa, aspecto azul, aspecto bege, aspecto preto, cinza, tá? Espectro de cor e proporções né? dessas reflexões uh, físicas né? que, a cor, que o estado de cor gera, né? Extremamente condicionado à percepção do que a é cor para o sistema visual humano, precisão de linguagem às vezes infla bastante a frase, né, Juliana? Ah, é, mas é per... né? Bom. Melhor ficar correto e preciso do que curtinho e impreciso. Eu concordo. Senão vamos ficar falando igual Coan Zen, que são bem é... curtinhos, bem econômicos. Não, a gente vai ficar assim, falar. ó, assim, ó, assim, ó. Entendeu? Não, não, não, não. Quando ele não, não quer explicar, ele faz assim, o Aí ele não, cumpre a senhor. meta de explicar e aí vai para a parte prática. Desvendamos o mistério, né? O mistério faz do sério. Então, o significado e o significante de estímulos para funções mentais são esses copinhos com cores distintas. Só que o aparelho psíquico, né? a construção das ciências de maneira personalítica, de maneira individual, ela, ela é como cada cor. Então o estímulo vai ter cores diferentes, vai ter percepções diferentes, funções diferentes, estruturas diferentes, dependendo... Da personalidade e das características do ser Sabendo que há toda essas, todas essas variáveis possíveis Apenas para pequenos estímulos Como acender a luz do quarto às três da manhã <risos> Onde o ser é casado há três semanas <risos> É um estímulo que pode gerar diferentes reações, né? Até perdi o fio da meada. Que bosta. Você tá casado. Três semanas. O cara acende. Ou a mina acende. Ah, luz. Mas a luz. Coisa... Sentindo na pele. Sentir na pele. Mas é uma coisa tão mínima. É um ajuste. Luz é luz e apaga. E bola pra frente. Não me, não me pareceu algo assim. Ah, com. com... Com peso nenhum. Me pareceu trivial. Tá Mas, vendo? tá vendo? Já Viu? no sistema... Ah, é... moleque! Viu? Viu? Eu, eu, eu sou foda. Então, o exemplo ficou perfeito. O exemplo... Estímulo, reação, interpretação, sentido, função, memórias, projeção, introspecção, né? construção de ciência personal, pessoal... Aí depois ainda gerou reflexão, a sua personalidade entrou em análise, empatia, função cognitiva, tudo aí, tudo agiu aí, no teu exemplo, entendeu? Né? Então, pra que que serve isso? Pra que serve Não, pra viver, eu sei, mas eu tô falando no nosso áudio, no nosso estudo. Pra que que serve a percepção do agora e a dor, né? É que você Sim. falou que o estímulo vai ter cores, funções, estruturas diferentes Dependendo da personalidade e características do ser E foi que você inseriu o seu exemplo da pessoa que por, por engano Acende a luz às três da manhã Por um erro, um engano, um equívoco Ou e... intencional também, pode ser? Não, é intencional, mas assim, tudo, tudo que é erro intencional Se pode corrigir também, intencionalmente Tá, lógico, <risos> sem problema algum, né? <risos> Um estímulo mas... certo, todo mundo te corrige qualquer coisa, né? Exato! <risos> tá vendo? O estímulo seja, o estímulo seja é, um, um divórcio, nunca, isso nunca mais ocorre com aquela pessoa, porque estaremos em casas diferentes. Mas, <risos> então, mas você estava falando com uma maneira que tinha isso tinha muito peso e no meu sistema, né? Uh, personalístico isso seria um estímulo que não tem muito peso eu concordo não foi um exemplo perfeito uhum. e por que que Edu, por que, que tem dor porque não há uma dinâmica das diferenças porque não tem não tem fio terra não interruptor de luz e a pessoa toma um choque pode ser Severo. também pode, pode ser a luz ela ser. nunca mais faz isso pode ser pode ser então a, a questão é por que tem dor por a percepção do agora às vezes gera dor? Dor psicológica, fisiológica, toda dor, qualquer dor. Sendo que a dor é um estado de linguagem extremo. Né? É complexo, é uma ligação complexa. Mas temos aqui um exemplo claro e uma proposta que foi feita naturalmente para o ser que está nesse estado de dor entender que o fluxo que ele está dando a sua vida é um fluxo forçado. Há uma filosofia mental, há uma série de virtudes, uma série de caminhos, há uma série de construções e estados que estabelecem uma linguagem reflexiva, que dão informações e condicionam. O estado de representação da mente. O ser que tem dor psicológica, emocional, ele não está na posição de representar aqueles padrões emocionais. Ele está como vítima daqueles padrões emocionais, sem saber, tá? E é, é, o poder da escolha né não dá a ele a habilidade de ter a. Um, a construção da percepção de princípios, hipóteses e finalidades para fundamentos lógicos, emocionais, estimulantes, qualquer coisa. Não há lógica na sua função e por isso a dor. Porque todo o sistema mental se contrai. Quando contrai o músculo, o músculo não entra... Em, em, ele tem uma... Quebra fibras. E tem uma micro-inflamação. E aquilo é uma dor por causa da tensão. o padrão para a mente funciona do mesmo jeito. Então, descomprimir a mente, tirar a dor... Né? Gerar alívio é exatamente é, ter outro fluxo nessa filosofia da mente, ou a própria filosofia da matemática, que tem como objeto pontos de representação para uma função e uma, um determinado desfecho. Então vamos ao prático. né? Eu ser sofro. Eu ser não quero sofrer. Eu não sei porque sofro. Não, agora você sabe. Tá sofrendo mentalmente, emocionalmente, tá, tem dor. Tá sofrendo porque há uma compressão mental. Há uma repressão mental. Eu deixo fluir e a naturalidade vai trazer instintivamente o melhor resultado. Eu abro mão. Eu abro mão da certeza de ser de um determinado jeito. Eu dou ao princípio de incerteza a função natural da busca do caminho mais fácil, mais confortável, mais sadio à estrutura psíquica. Temos, tendo assim, uma percepção diferente do agora. Tendo assim, a... Uma função constituída por medidas de grandezas um, mais naturais, né? Mais tranquilas. Gostou, Tiliana? É só isso aí. Gostei, tranca. Mas. Um em precisão de linguagem. Ficou bonitinho. E caberia acrescentar o se se permitir trilhar esse caminho mais confortável que o princípio de incerteza vai manifestar? Sim, se ele deseja descomprimir os padrões mentais, mudar o significado dos estímulos e as funções desses padrões cognitivos, Cabe a ele se permitir. É a primeira escolha, é o primeiro passo. E a sabedoria de perceber esse caminho? A percepção viria pelo contraste. O contraste vem pelo, pelo alívio, né? Sim. Sim. É, porque é. Não, não há possibilidade do ser... Um... Caminhar por um caminho que ele não percebe. Sim, sim. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. sim, sim. É. Tranca, qual, qual a participação da, da, da coroa nisso? Porque às vezes me parece nessas conversas que se coloca muito. Um, muito foco no, no ser, sendo que o ser, se ele está com dor, se ele está com dificuldade, obviamente ele tem uma certa inabilidade, uma certa, uma certa, um certo despreparo. É, mas a... a gente não está falando para coroa, que né? Para coroa a gente fala do lado de cá, né? Entendi, desse lado vocês estão falando para o ser, mas é. não... Porque uma das coisas que daria alívio imediato na coisa Eu sei saber que ele não tá sozinho nessa, na brincadeira, não? Exato, aí quando a gente começar a falar da coroa, né? Áudio sobre a coroa, aí vai ficar melhor Mas é o primeiro passo de se permitir já muda tudo De se permitir o quê? Se de permitir descontrair a mente Descontrair o sistema psíquico Tá certo. Eu dou a princípio da incerteza a liberdade de manifestar o caminho mais confortável. É. Iniciando e só aí, só de estar tá ouvindo aqui, a coroa também tá estudando com a gente. Só de você estar tá interessado, ela já se interessou antes. <risos> <risos> Viu? Ela te colocou aqui nesse Isso. antro. É. <risos> Na maioria das vezes. É que é seu eixo, o que é que você escute? né não sei. As ideias. Mais... A minha teoria do caso é. parece uma certa lógica. Ah, se você está aqui, a coroa já está ciente. Então não se preocupa com isso. Agora, por exemplo, você ia trazer o exemplo de da responsabilização da coroa. Todo mundo é corresponsável. Todo mundo está aprendendo. Tá bem? Tá bem, é porque teve uma outra conversa onde você, acho que foi com você, Tranca, não me lembro. As melhores são comigo, ver. as melhores. <risos> Mas é, é porque se teve um, um certo cuidado, carinho, em ressaltar várias vezes que o ser que está aqui em co co corresponsabilidade, a, a porção dele, digamos assim, só 10% ou menos da... Da responsabilidade pelo que está ocorrendo no agora dele. É, mas e, e. E depois não se falou mais isso. Então, sempre me vem à mente de que o foco depois ficou no ser, como se ele tivesse 100%, não se mencionou mais o, o a proporcionalidade. É porque de, de... não era. Não era, não era relevante. É. Porque estamos no 10%. De... É tipo, eu tenho 10%, mas veto. Entendeu? Mas tem direito de veto? Tem. Ah, então, porque 10% com direito de veto é diferente, mas num sistema de proporcionalidade tradicional, mesmo que aqueles 10% de ações votassem não, ah, não, não teriam poder. De, de, sim, de fazer nada, de porque os 90% votariam sim, então você não tem a gente Não, você só 10%, foda-se. Não vai pôr o dedo na tomada, fé da puta. Mas tem coisas que os seres literalmente descrevem como: eu não queria fazer. E, e, e, e acabei fazendo, eu não queria pôr dentro da tomada, mas acabo colocando, se vê isso muito nos processos de, de vício, ou uma, quando uma pessoa quer terminar uma, uma relação e diz não conseguir, ou não quer mais manifestar um certo padrão na sua vida e, e não não consegue não repetir aquele padrão de novo. É, mas então, aí você dá uma cavadinha lá e no fim a pessoa quer, né? É. Como é que você chama a caixa de Pandora? É, como é? Quando fica na bolsa lá que a pessoa não quer mostrar, você usou esse termo, achei brilhante. O que de Pandora? É, a pessoa tá lá te contando a história, mas tem uma coisa que ela não quer te contar. Tá lá contando, ah, é contando, contando. O Tem segredo. aquela coisa que ela guarda, Sete Chaves, não quer te contar, porque se ela, ela iria reconhecer que ela deseja aquilo. É o segredo. O segredo. segredo. Como é, é que é? Segredo, segredo. É, ué. Então isso é o muito segredo. delicado. Foi lá esmiuçado pelo fofoqueiro, mas fez bem. Mas a gente, eu prometo. Ó. Estou prometendo, estou criando laços Esse é o um avanço Foi mais milçado, pelo fofoqueiro O que isso quer dizer? Ô, foi o Lange. Zé fofocou lá da coroa Mas é, eu ah, prometo eu sei, Foi o Zé? Foi o Zé? Eu já não sei Você disse eu não que me foi lembro. ele Ele é fofoqueiro, bem tem cara, tem cara. Não, Eu não disse que foi ele Eu não sei se foi o pai José, o Zé Eu não sei, quem, mas foi numa das conversas O Zé, pai José, é outro fofoqueiro ah, é tudo, todo mundo que é tudo é todo fofoqueiro. Nada disso. Eu não sou fofoqueiro. Meus focos <risos> são todos claros, tudo direcionado. Não, se não tá fazendo fofoca, não tá contando nada novo, então. O fofoca é novo? <risos> em teoria, fofoca é novo, As notícias. Mas eu não falo nada novo, tudo velho. Tudo velho. Tudo é novo aqui. Tudo já passado. É novo ah, aqui. fofocas tô, tô fofocas no, no, no presente. Fofocas no aqui e agora. Não, eu entendi, Tranca. você tem 10% de corresponsabilidade, mas esses 10% têm direito de voto e ele pode exercer hum. esse direito falando assim, não, é, eu não quero sofrer e... Qual foi o resto? Você disse, eu deixo fluir e a naturalidade vai trazer instintivamente o melhor resultado e eu dou ao princípio da incerteza a liberdade de manifestar o caminho mais confortável agora, é. e dou a mim mesma permissão para trilhar esse caminho. É, porque ele tem poder de veto, então todo o trabalho é para esclarecer o que antes não era claro, né? É, foi o que, o que ficou faltando Não, não era relevante aquele momento Mas mesmo ser aqui Tendo só 10% de responsabilidade Ele tem poder de veto É E também agora dá para falar isso A gente falou sobre humanidade várias vezes Falou sobre habilidade E uma parte de treta Teve, teve bastante lastro Depois dessa última conversa aí e você disse, o ser que não se posiciona se culpa e sofre. Então, o ser pode responder se posicionando. Que, que foi esse exemplo que você deu. Exatamente. Fez sentido. A parte que eu não entendi foi onde, onde você disse, não há lógica na sua função e, por isso, a dor. É. Não há lógica divina, não há lógica natural, é uma coisa antinatural Tem lógica quando se coloca a variável falta Mas quando você diz Sua função, o que, o que esse termo quer dizer? Não há lógica é na sua função e por isso a dor Sua função, eu achei que a função do ser humano era ser humano Mas a função dentro do aparelho psíquico, né? A função de chegar a um determinado objetivo ah, entendi. No aparelho psíquico, digamos assim, estão programados outros pequenos, pequenas crenças. Eu preciso produzir continuamente, eu preciso produzir mais e mais, o que seja que está ali, que está causando pressão. Assim. Isso. Mas é isso, então, se restaura, digamos assim, a configuração de fábrica, colocando, então, ali a função... Natural ser humano, função do ser humano é ser humano. Sim, aí entra contraste, padrão de confirmação, constituição e quantificação, percepção, gravidade, intencionalidade: tudo isso entra na, no, no, nas variáveis e o ser começa a ouvir a si mesmo. Tá certo. E aí, ouvindo assim, ouvindo assim mesmo, a reflexão se torna possível? Isso. Independência, individualidade, tudo isso. Foda, né? Final do ano, foda. É... Um atrás do outro, só, só Oscar. Só Gol. Só, só Oscar. <risos> só Dreamy acho... Só. Eu acho que eu entendi. Que bom. <risos> isso é um, um dos objetivos, e aí. Não, não, eu estou dando ao princípio da incerteza a liberdade de manifestar também o não entendimento, mas isso depois se resolve. É a Juliana de Schrodinger, né? Entendeu não entendeu? Sa sabe eu ou não? Né? Exato. Fica com Deus aí, bons estudos para todos e até. Gratidão, Frank.